Boa, boa, boa. Foda, não. Não estraga a câmera. Câmera é lindo. Não sei é a Ora, se você não o É... -se que, um, cara, mas... então, a ciência, -se, Por que Por que tu fiques assim, Simão? Tá. Por quê? Nós esquece umas ah, massagens, ó. E? a melhor distração de poderes, é... eu, eu tenho a Ai, olha. Eu tinha é aí pá, tá parvo, É é Siminga, deixa eu a filmar, pá. Tu, Então, mostra deve estar a tomar, Daqui Daqui não me a filmar. Agora vê. Tá quieto, só. <laughs> que brincou, pá. Estou não que Não pode brincar. Uh! o, é o, o pino? como é meu papo? Olha, porque tu estás a jogar com o tapete trocado? Ao contrário? É está é competitivo? Não. Está-se. Não estás. Mentiroso! Mentiroso! Para que é, Mentira. Mentira é de, pá! Não, não, não de, me traz de direito! o então? Estás a Novi. Vai haver turbulência. tens te jogar em modo hardcore. tens te jogar em modo hardcore. Será que consegue jogar assim? Pousa, pá! Oxe, a cara O! Eu pá, desculpa. Estou a meter com o Simão só. Está tudo bem. Vê-se? Não quer saber. Mas, Vê-se, acreditas? que é que me des a cama em primeiro lugar? Ah, ao pai, a Ana Nome. Está ah, a está E voltámos novamente à cena. Ele está fudido. E não é por. Vou partir a câmara Ah, a câmera é tua Papai, olha, não tira a câmara, faz o celular te vídeo pouco o pipoca Tu vais ver onde um é? Tu vais ver? Eu não sou, sou como tu não sou vingativo Não és mais vingativo está me, me na cara? Calma Óbvio Eu não gosto Estás lá com quem, Simão? Com quem é que estás a jogar? Quem é? que um, quem estás a jogar? Com quem está é a jogar? Mas até que ponto é que tu me consegues ignorar? para de matemática, ok? No final do mês. Até que ponto é que me consegues ignorar, Simão? Até que ponto é que consegues ignorar-me? Para quieto. Olha, o que é isto? Eu nunca joguei CS. Queres que eu comece a jogar CS contigo? Queres? Quero que estejas escalado. Não queres que eu comece a jogar CS contigo? Não preciso. Porquê? Achas que eu não te matava? Achas que eu não te matava? Essa pistola é fraca? Essa pistola não vale nada? Quanto é que custou? 50€ euros com uma faca? Tu deste 50€ euros por uma faca no CS? 50€ euros, Simão! Pronto, tu já passou... Ai. Já ajustaste a resolução desta merda? Knock ou aok? Para que é que servem estas macros? Olha, como é que se liga a luz? Ai... Olha, isto é uma skin? Responde-me. Respondes? Eu desligo-te da net. Agora isto já não está para o se Você é de um bocado mal, Simão? Eu? Sim <risos> Porra, não, quem mais te meus pelos? Você é de um bocado mal Está quieto, pá, quem mais te cabelo, Estás a brincar <risos> ou o que? Espera <risos> aí! Liga! Anda, liga! Agora vamos me apatamos Espera aí! Experimenta! Anda lá! Ah não, deixa-me estar de, não de tá, eu estou pronto, eu, tô... eu te chatear. Deixa -te, deixa -te cá. Eu, eu não com o teu Ah, muito -te perfume. Está ah, bem, muito perfume, ela queima-me uns pelos. É hum. queimado Ih, ah, que sabor. <risos> trinca. <risos> trinca, até assim, assim, assim, não bala, até trincar. que nuis, <risos> é um podre, o caralho. Isto é aquelas é balas, não é? Não é balas? São... são beijões, não né? é mesmo? Uuuuuh! Oh, está aqui um cheiro a queimar! Abre as portas, abre as janelas... Assim, é tu... Tu... tu não trincaste, trinca! Não trinquei, não! queimar. estás para comer não é para comer? E pá, base daqui da minha beira pá Já viste o que é que fizeste? Detalhes, os teus beijos, já viste... O chão Deus, bem! Olha, é mali! Ah! É um enjoado Ainda é de ser um é enjoado? Um... Pronto Olha